Se queres camisolas, chapéus, gorros, etc. passa aí na loja da Horus Clothing, o link vai estar na descrição e utilize o código DOBROBO para 20% de desconto. Ora, boas só que fala do Bro. para mais um videozinho. Desta vez, só um videozinho aqui, outra vez, com Não é boas? Boas. Boas. Boas. vão então, lá lá. Não ah. digas boas. Do boas, porque é que não, não. Ah. Bem, pessoal, para o vídeo de dois, o que, é que nós vamos fazer? Vamos fazer o desafio da comida. Antes de eu vos explicar como é que é o desafio, gostava de mandar aí um abraço para o Eduardo Diegues, que ele pediu-me um abraço e pronto, está aí, mano, o abraço, que tu pediste. Bem, o desafio 2 vai ser assim. nós temos aqui 5 ingredientes, cada um, escolhidos uh, um pelo outro. Ou seja, eu escolhi 5 para ela enquanto ela estava vendada, e ela escolheu 5 para mim enquanto eu estava vendado. vendada. Portanto, nós não sabemos gostar no nosso prato, só sabemos no que está do outro. Fomos nós que escolhemos. Nós temos aqui vendas, mostra a tua, aqui ela é rosinha. E nós vamos tapar a cara, enquanto o outro está a levar o alimento à boca. E quem está a provar o alimento, tem que adivinhar o que está na boca dele. Basicamente é isto, eu sei que foi uma explicação de bosta, mas pronto, é o que temos. Fizem <risos> boa. Vamos passar lá para o desafio. Queres começar a tu provar? a okay, sim senhora. Ela vai começar a vendar e eu vou-lhe levar um ingrediente à minha escolha, à boca. Não se preocupem que o nome dos alimentos vai estar a passar aí embaixo. E bem... <risos> Vamos para o primeiro ingrediente. Fala. Espera. Ti, ah. não avantes. Só, temos aqui o primeiro. Já vocês já viram aí o nome? Embaixo. Pé, para a boca. Ana. Oh, não. <risos> ah, e <que> Ai, é isso? <risos> não sabe! impossível <laughs> Dá uma rica, mas se não dica, mas que são dicas aqui. Não digas nada, não, não pode estar dicas. Ainda tenho, aqui. <risos> eu sou boa naquilo. Queres outra pedra? Não, mas... não quero, não quero. Ah, é só um cheirinho. Tentam cheirinho no bar. Não, não é Não Dá uma dica. Não, não, não. Eu não sei, não passa em mim. Vai, anda lá. Não sei. Diz-me uma coisa, o que é que achas é que parece? Não sei. Já não existe? Sumo de limão! Olha lá! Mas é? Bem podre. Ela não serve pontos. 00 ser? na mesma. Agora é a minha vez. Eu vou-me tapar. Deixa-me tapar. Alcê, não te rias. Eu posso que ela esteja a rir porque ela sabe o que é. Ai meu Deus! Espera. Okay. Está uma azeitona? Não. Faz. É uma ova? Uhum. É uma ova? espera no ar. É uma ova? É. <risos> Nem precisa de mastigar. Uh! Um zero! Não é ova. Queres mesmo? Então, vai, vai, vai, o Um zero, é muito fácil. Ah, não lá, para de falar. É isto que vocês estão aí a ver. Ah, boa. Ah, boa. É yeah. Não sei. Fez comer, está é a ver? Isso <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> não é comida. Rá, isso agora. Parece pelo, mas é pelo. Que é lá? Não vai prova para isso? Não. Prova? É não. É bom, faz bem. Não é nada. Faz bem o que ele se troca. Toca só mais uma vez. Tem que ser com os dados. Ah, não. O que, que é? Tem pico, é que ter é? o pico. Impossível. Sente bem, mete na boca e sente bem. Não. Existe? Sim. Papel, guardanato. Mas já ela está a casar com é comida. Posso? É uma hora. Posso tirar? NÃO! Pessoal, hum, hum. um já ah, é para minha amiga, mas ela não conseguiu adivinhar. Olha isso, pará E tinha um renda não guardanato aqui ao lado, e ela não adivinhou. É mas não é adivinhar. Por que sou tão bom jogador? Uh, bora, minha adias. Tu não, não me deixo foguete já antes do tempo, não me Ai, o que é que tu te é? O que é que tu fizeste? Olha, o que é que tu fizeste? Vai pôr papel também? Ainda. Não, eu não jogo não mais como tu. Ai. Ah, Mastiga. É café? Não. Mastiga. Não. Mas não sei o nome, mas são sementes. <risos> eu não sei o nome disso, mas são sementes. <risos> Você está aí, eu, não é mesmo. Eu já comi isto. Vende este numa loja e tudo, eu sei o que é. É tipo por <risos> Não. Não é por tipo mas tipo, é uma casca de plaza e tem uma cena dentro para comer. Não é? Ele sai de semente, mas tem que dizer de quê? De quê? Eu que sei, que então sei lá. Não, ele não pode acertar. Pronto. Aí, senão... É uma semente, é semente, sei lá que semente é que é. Mas tem que dizer que semente é, porque senão isso é muito barro. Eu não sei como são os sementes. Então, desistes ou como é que é? Sementes de chia. Não, errado. É, mas ela não sabia este e tu te sabes. <risos> não, tu te dizes com isso não. Porque é para não ficar aqui no salão. Eu quero pôr-nos isto. Eu acho que é ou é de papoela ou é de abóbora. Tu nem sabes. Mas tu <risos> também não sabes. Sei que não é de chia. Posso ir a anda? Podes, diria. Estou a vamos jogar mais. Posso ir à venda? Posso. Impossível. Impossível isto arranhar. É nunca ninguém pôs isto na e boca. Ninguém pôs isto na boca. Ninguém pôs isto na boca. Ninguém pôs isto na boca. Ninguém pôs isto na boca. Papel, centes, ta... centes de papel. Ah, papel isto é uma, de uma, isto eu senti que era no cimento. Você acha que eu pensava que era? Não gosta da clarinha à beira da flor e vendesse uma cena assim? Eu sei, mas não é isso. isso é isto é para papel. Isto devia ter sido, sei. Não, mas não, então pode ser papel de muita coisa. Então, se não é papel, aceitá-la. Não, acho, acho que não. Acho que agora está justo. Eu falhei esta. Falhei. Basicamente não falha, mas falha. Só como vocês podem ver, isso vai ter que pôr rápido, porque isso tem cheiro. Tá Estão a ver? Para não tomar bem, mas... Abre! Abre! Abre! Ah! Que é isso? Que é nela? É! Yeah. <laughs> <poorer> Dá-me o é, claro. não? É, é Ué, papel! Não! Dá-me o papel! Quer mandar? Eu vou esporar, não, Tá bom, tá? Ah, você um... Eu sei o que é isso. sei o que é isso, mas não lembro ver não... Yeah. Oh, oh, oh. He is in... Eu gosto de cenoura! Eu gosto de cenoura! Eu vi o pelo da textura, foi. Por... isso que não sabia, não. Mas, ah, okay. eu mastiguei. Com... Yeah, não sei o que é, mas sabe o que é. Eu estava entrando a de cenoura. Só so, dois, um para mim, só com uma Faz bem, faz bem os dois. Vai, tapa. Não, não. É um maluquinha, basta arrepender. Uh -huh. Ah, né? Posso? vamos só. Não me desajuste antes que você é líquido. Um ah, Engola! Só quase não tocaste em nada. Eu, eu sei é o que é? Quer <risos> experimentar? Não, é! Dá aí, bota abaixo. É efeito, não é? Dá Não, não bora pô. Não porra tem! Nada, <risos> Não corta não! Não corta não, não! Tá com dois dois, não tá? Só, eu sei que estou vendado, mas é do é. Tá dois dois, só. Vamos ver agora se eu acerto. Ah, na boca. que soube. Hum, calma-me coisa. Rápido, vou me dar fora. Não é para o papel. Eu acho que o sol também, para ver se me desse na boca. Não é água, é uma coisa bonita fora, dar caramba. Então, eu disse? Pega no guardanapo? Estou ocupado. Que hora é que eu ia vomitar agora? Ele não, não a me deixando. Ele não pode deixar a cara. Sabe? Como é que você queria as águas de tudo? Como é que isto chama? Olha que puto de ser. Olha mano, é um concentrado de não sei... Como é que uma pessoa vai adivinhar? É isto que é biológico. É de... Isso é para por onde? Parando. Isso é para por onde? Iogurtes quando eu que é misturado que é fica outro sabor, ninguém toma isso ao natural. Então, mas, senhora, lembra-se daquela bebida que eu tomava com água? Lembra-se daquela. Com água, velho? fica isso. diferente o sabor, dissolve mais, não fica tão forte. É, é praticamente a então, mesma então, para, para a próxima, ah, pois é, para a próxima está um momento nada quero que se Pronto, mas olha, eu deixei-me que possível pronto, então, vamos cá, uma cena que tu nunca provaste nada. Não vais Bem, pessoal, vamos o ver, nós temos isto que está a aparecer aí. E, e, Márcia, tu, tu és mal predador. é isso? Perdedor? Posso pôr? Não. Anda. Vem lá, abre a boca. Abre a boca. Ah, faz um A. Ah, ah, ah. mete tudo, pronto, só mete um bocado. Eu meto tudo. Bem, pessoal, a câmera foi abaixo, por isso vamos continuar. Tudo. Abre a boca. Vai tudo maneiras né? hey, é maneiras né? <laughs> sabe como é que é mete quando eu vou para isso e nada né não me deu muito bom pode tirar pode Ah. Bem. é pão pão como é que se chama que é o torrado é pão tipo pão rico é? Sim. é? é mesmo, não é mesmo. <risos> Mas pronto pessoal, foi tudo por hoje, espero que tenham gostado. Estou 3-3, cheguei um bocadinho, estou aqui um bocado enjoado. Não mais se vai se despedir. Tchau. Espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar mega like. Fiquem bem e fui!